Boa noite galera do YouTube, estou aqui fazendo a segunda gravação do uh, pro meu canal do YouTube. É, cometi cometi alguns erros no primeiro vídeo sobre som etc, mas dessa vez eu corri isso aí para mostrar para vocês como eu jogo do Sniper. Tirei terceiro na terceiro no campeonato de alegria que teve. Muito cara bom, muito cara bom, graças a Deus. Isso que é bom aí pro pro, pro jogador de PB que tem que jogar na nice, galera. Tem que jogar nice. Agora, 4 minutos. É, estou jogando bem dizer um X1, né? pelo jeito. 90 contra o sniper, faz dois tiros. Tive que atirar é, é com um x1 mais ou menos, né? gente. Eu já levei uns tiros aqui. Um a um, ele já me, me deu, me deu o primeiro tiro. Como se diz, entrando mais gente um a um. Agora entrou mais um. Bruninha Trindade, aí segue aí no no Facebook dela aí Ela ia estar tá me ajudando a jogar o Ajudando a jogar o, tá a jogar o, o X2 o X3 é, era nós contra eu e ela que Jogamos o Sniper aí. No Ponte Blank. Esse dois tem canal. Aí gente, segue aí Facebook. É, eu vou deixar meu link aí na descrição aí pra vocês. E o meu. É uma é, seria mais um treinamento aqui, mas. Algui G contra... Algui G P90 contra o Sniper Daí tu... Daí tu já vê né, não é fácil Tá bom, é, o problema foi que eu botei 5 minutos só, achando que, que a bruminha ia estar me tá ajudando. Ela me dando um vídeo, mas ela não pôde, a internet dela caiu. É, aí gente, eu estou nesse clã de momento, mas eu não sou mais do clã. Eu já estou a busca de clãs aí. Se tiver algum clã aí, é, estou jogando aí. É, não dou bola, eu não jogo por por causa de clã. Pode ser N, F, G, H I, J, e é por aí em diante. Eu jogo pela amizade. Glass, Glass, Glass. É. É. É. Amizade, muitas amizades é o que incentiva nós jogadores de Point Blank a continuar jogando. Então, isso que me deixa feliz. Double Kill! É, foi um x1 pequeno, gente não teve muita. Mas era um 2 contra 1. Um. Algo de G. Máscara contra mim. Então, 9/6 não é grande coisa. Não é mesmo. Red Team win! Ficou 10/6. É, meu amigo aí, é Leandro e Leandro Flávio aí. Então eu vou mudar a fase, botar estádio Falar pra ele que eu estou gravando, né? Então é isso, pessoal. É Tirei terceiro lá no torneio de Alegrete o Grande do Sul. É, jogadores muito bons. E se Deus quiser, estamos aí sempre pra, pra melhorar cada dia mais. E pra você aí, que a humildade, gente, a humildade é tudo, cara. É, tu pode ser tanto como caveirinha Como é, Marechal Não adianta tu ser marechal e ser trouxa Ser idiota E tu ser caveirinha e ser parceria E ter fé em Deus É nós aí É, é o que importa gente É o que importa eu tô no point blank é, pela amizade eu não tô por por patente nenhuma é, aí se tiver algum clã eu vou estar gravando cada vez mais vídeos pra vocês então pelo jeito é isso, pessoal. Aí a galera acho que ficou até off. Eu vou fazer assim, galera. Eu vou entrar em outra sala e tentar dar mais uma. Modo sniper aqui. 16 minutos. 4 minutos vai até 5, então nem tempo vai dar. É, 5 minutos vai até 10. Estou entrando aqui, gente. Estou entrando aqui. É, mais 5 minutos de demonstração. A minha placa de vídeo ela... ela... Ela... dá uns erros, né? É... Ou eu estou com... cara. Daí. Tem a placa mim ela. Ela. Ela. Ela. Ela. Ela. Ela. Ela. eu não me considero Cara, só ele dá HS Team win. Eu entrei depois, né, gente? 4, então, é isso, pessoal. É, vou deixar na descrição aí o link do meu Facebook, Twitter, é, a minha página lá. E se vocês gostarem aí, eu sei que dessa vez foi pouco, é, não matei tanto, <risos> mas como diz ninguém nasce, sabe? ninguém nasce jogando, ninguém nasce sendo o oh, cara, eu tô aqui pra crescer e se não custa dar um like aí pra você me apoiar, querer me dar mais uma ajuda aí pra mim tá postando mais vídeos pra vocês aí galera é, tenha uma uma boa noite, um bom jogo pra vocês até o próximo vídeo.